Vermelho na festa de Jesus, crucificar o meu Cristo, ele anda por volta de dois quilômetros com uma cruz de 180 quilos nas costas, quando chega no Golgota, no Monte do Calvário, ele é crucificado. Não importa nesta manhã se você que está olhando para mim for rico, for pobre, for bem empregado, for desempregado, for feio, for bonito, for homem, for mulher, isso não importa. O que importa é que Cristo está exigindo de você, está exigindo de mim uma aliança com Deus nesta manhã. Mas pastor Gilval, eu já sou religioso, eu faço bondade, eu dou esmola. Meus amados, escute uma coisa que eu vou dizer Por volta do século 17, XVII, Século 18, Surgiu uma doutrina no mundo Em que diziam que se o homem Pagasse uma certa indulgência Esse homem ia para o céu Mesmo que esse homem tivesse prostituído Mesmo que esse homem tivesse tido Duas, três mulheres Mesmo que esse homem vivesse uma vida de adultério De fornicação, lojam, pecados que Deus sente monjos dele e mesmo que esse homem tivesse errado a, a doutrina de, do século 17 e 18 dizia, se o homem pagasse uma esmola se o homem fizesse uma bondade se o homem pagasse uma indulgênciazinha para construir a tal igreja que estava necessitada certamente depois de sete dias se fazia uma oração por essa oração de sete dias ia para o céu, ou seja, dessa maneira o homem pagava a sua salvação com a sua indulgência, com a sua esmola, mas não foi dessa forma, nunca foi dessa forma, nunca é dessa forma e nunca será dessa maneira. Vida para Cristo Não é aceitar Jesus somente É entregando seu coração para Cristo Andar com Deus, fazer uma aliança com Deus Mas você vai dizer Pastor Jovem, você também peca todos os dias Como é que fica essa situação? Meus amados, a Bíblia Diz que uma coisa é pecar Outra coisa é viver no pecado Nós precisamos nesta manhã Fazer uma decisão E estar ciente Que a Bíblia diz ficarão de fora espero nesta manhã que você que está passando aqui perto de mim espero nesta manhã que você que está na loja no comércio, você que está me escutando não seja uma destas pessoas que vai ficar de fora.